Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, segundo chá da temporada. Hoje a gente vai conhecer a Fernanda Bozzi, que tem 25 anos e é de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda ao nosso chá, Fernanda. Muito obrigada por me receber. Hum, mas... Fernanda, vamos lá. A gente tem bastante coisa para conversar. Acho que as pessoas estão querendo saber um pouquinho do que, que aconteceu na sua votação. Mas antes disso, a gente vai começar do, do começo. É, é uma temporada de nova. Tortuga é uma temporada de novatos. É, então, acho que uma coisa que é legal de vocês contarem é como que vocês vieram parar nessa história, como que vocês vieram parar no VD. Se vocês conheciam alguém, se vocês são fãs do Survivor. Então, conta um pouquinho da sua história para gente. Então, a minha história é a seguinte, eu sou muito amiga do Haffling, que está na moderação agora, que é uma pessoa completamente fanática por survival e tudo mais, ele ama, e nós somos amigos já há alguns anos, e ele sempre comentava, ai, ah, queria tanto um amigo para jogar survival comigo, um amigo que também assistisse, virou até um meme no nosso grupo de amigos. Uma vez eu printei ele comentando num grupo do Facebook ai ah, procura amigos que jogam survival Ele virou um meme Aí no caso a gente estava comemorando o Natal esse ano, e aí ele, amiga, vamos, por favor, você tem muito é, o estilo de quem curte esse tipo de jogo, você vai amar, vai, se inscreve, a gente precisa de meninas, e aí eu, ah, vamos, aí me inscrevi, mas caí completamente de paraquedas, não sabia como era o jogo, aí eu pesquisei um pouco, ele me mostrou a wiki, né, aí eu dei uma estudadinha e tal, mas foi basicamente isso, caí de paraquedas por influência do meu amigo. Bem, E você não assistia Survivor então também? Nunca tá assisti. Ainda ah, nunca tá assisti, estou sendo legal. bem sincera. Não. Eu completamente não, não precisa de. <risos> eu também não assisto. Não, amiga. me odeiam, gente. Não me odeiam, é na... por favor. Achei gente diz que não assiste também, não tem nenhum problema. Uhum. É... Fernanda, eu, eu assim, quando eu li o seu perfil. É, do jogo, e não fui só eu, foi uma impressão que eu acho que... Você ouviu o que o pessoal falou de você no podcast? Ouvi. Então, eu acho que foi uma impressão também que eu tive um pouco, que o seu perfil é um perfil bastante forte, assim, né? É, a sua frase, a já começa pela sua frase que eles destacaram, né? Estejam prontos para lidar uhum. com uma mulher não deita para macho escroto. É, e, e foi só uma das informações, assim, que eu achei, eu achei o seu perfil muito interessante, tudo que você colocou que você gosta, enfim, seu perfil foi muito bem construído. E isso fez com que as pessoas é, acreditassem que você teria uma trajetória de... assim, que você fosse mais longe, que você fosse ter um bom... um desempenho melhor ainda no, no jogo. Você acha que é, esse seu perfil acabou gerando algum tipo de alvo para você? Você acha que não deu tempo? O que, que você acha sobre isso? Assim, a perspectiva que eu tenho do que aconteceu é que talvez tenha gerado, sim, algum tipo de alvo, mas que ainda era muito cedo, sabe? Uhum. Para as pessoas me encararem dessa forma. Até por eu ter deixado claro que eu era muito nova no que estava rolando. Também acredito que talvez as pessoas não tenham me levado muito a sério na trilha. Tava, tava. É, quer dizer, quando você cai de paraquedas como você caiu, você entra e o jogo começa e você ainda tá tentando entender o que tá acontecendo um pouco. Exato. E, uhum. é, Bom, falando da sua frase, você acha que você chegou a ter que lidar com alguma macho ou você acha que os, os, os meninos do jogo te trataram com decência, foram, foram legais? Então, né? Ah! Sim. Eu amo! Então, né? Sim, mas um dos participantes, não vou dizer quem foi, ah. já virou para mim falando assim, é, fiquei com medo de você não gostar de mim só porque eu sou homem. E contanto ah, que ele seja escroto, né, amado, querido, tá com medo por quê? Quem não deve não tem, não é mesmo? Exato. <risos> Mas, assim, brincadeiras à parte, os meninos foram muito fofos comigo, todos muito compreensivos. Que bom, isso mesmo. É, a gente continua tratando as meninas com carinho, que elas merecem, e a gente precisa de trazer mais meninas cada vez mais para o nosso mundo, que tem muito mais meninos que meninas. A gente precisa dar uma equilibrada nisso aí. É, uhum. é, Fernanda, e o que você acha que, assim, no podcast o Gustavo te, te colocou como possível vencedora do jogo, e tanto o Gustavo uhum. como o, o GB colocaram você como suíte. Isso uhum. foi uma coisa que bem, eu também achei, assim, eu falei, ah, ela, deve, ela vai ser uma jogadora doce, assim, ela vai ser é, doce, mas com personalidade, assim, doce, mas com acidez também, quando for quando for preciso, assim, era a expectativa que eu tinha. Uhum. O que, que você acha que, que fez com que os meninos te lessem dessa forma, que fez com que o Gustavo te, o, o Gustavo te, te elencasse ali até como possível vencedora da temporada? Eu acredito que seja bem o meu perfil, sendo sincera, não querendo dizer, nossa, ela se acha muito tal, mas é porque eu sou essa pessoa mesmo, que geralmente é mais doce, mas também tem os momentos de acidez, como eu já tinha descrito né, no meu Sim. perfil, mas eu não tive oportunidade de mostrar isso no jogo, entende? Por fatores externos, algumas coisas que aconteceram, eu acabei tendo que me afastar um pouco, não pude fazer tanto social que eu gostaria. Uhum. E, Fernanda, uma, uma, quais foram assim, tipo? Você era completamente alheia ao universo, você estudou um pouquinho da Wiki e tudo mais, mas você chegou de paraquedas. E quando o jogo começou, assim, quais foram as suas primeiras impressões, o que, que você achou? Era, foi dentro do que você esperava, te surpreendeu? Como é que foi? Nossa, me surpreendeu muito, porque eu não sabia que tinham tantas pessoas que acompanhavam, eu sabia que eram tantas pessoas que jogam, né, mas eu não sabia que tinha um público que acompanhava, meu Deus, que era uma comoção, que o meu celular ia travar 100 vezes no dia, tantas pessoas me adicionando e falando comigo, dei uma surtada de leve, mas aí, é. tranquilo, eu me... Me surpreendi bastante com o jogo. Principalmente oh. com o nível de preparação das provas e de tudo mais. Nossa, a equipe de moderação, sinceramente, eles estão de parabéns. É um trabalho, assim, que eu não sei nem explicar. Hum. Genial, de verdade. Legal. É, não, assim, eu te perguntei de propósito, porque é, é muito comum, assim, quem tá chegando se assustar um pouco com a intensidade que é o jogo, com, com o quanto as pessoas realmente participam, estão envolvidas, você, sem querer, você entra realmente numa comunidade de pessoas que estão que torcendo, que vão torcer por você. E uhum. é uma simulação muito parecida com o que é um reality show mesmo, né? Assim, é, é o que a gente consegue fazer aqui. E, uhum. e, e com relação a, a, ao nível, assim, de dedicação que o jogo demandava de você. Exato. Uhum. Você... Você assim, você ficou chocada? Você achava que era... Você tinha a expectativa de que você fosse entrar ali nos horários do, jo do jogo e... e depois ficar mais de boa, ou você foi tipo engolida pelo jogo? Então, vou contar para você um pouco do que aconteceu, tá? Vou abrir um pouquinho uhum. o jogo, assim... O que rolou foi o seguinte... Um pouco antes de eu conseguir entrar, né? De eu descobrir que eu tava dentro e tudo mais... eu recebi uma proposta de emprego... diferente da que eu estava, né? E essa proposta foi, tipo assim, um sonho se realizando na minha vida. E aí foi a proposta da minha vida, entendeu? Uhum. Então, meio que junto com o jogo, eu comecei nesse emprego. E lá eles demandavam muito de mim, muita atenção, era muita pressão. E aí eu dei uma leve surtada. Porque na sexta-feira, que foi o primeiro dia que o pessoal começou a fazer social e tal, né? Eu passei o dia inteiro trabalhando, não pude pegar no celular. Então a galera já ficou, ué, você é muito fantasma, por que, que você não aparece? E eu, eita, o <risos> que que tá rolando, meu Deus, não tem que ter nada. E aí eu acho que foi exatamente isso que você disse, eu fui engolida pelo jogo. Foi o que aconteceu, sendo bem sincera. É, que é, Isso é muito comum também, das pessoas falarem, cara, eu imaginei que a gente ia se dedicar, que ia ser um jogo... mas eu não imaginava que ia ser nessa intensidade, assim, que se você... Nossa, fica uma gente, hora, é muito fala, intenso. E assim, e com relação à sua tribo, quais foram as suas primeiras impressões, assim? Você gostou da tribo? Você acha que se você estivesse na outra tribo, seu destino seria melhor? E você, quais foram as suas impressões? Eu gostei bastante do pessoal da minha tribo, e eu acho que foi a melhor tribo onde eu poderia ter caído, sabe? Eu acredito que, pelo menos pelo, pela impressão que eu tive, né, a outra tribo era um pouco mais empenhada... Não, não quero dizer empenhada... mas talvez um pouco mais agressiva na forma de jogar... Sim. um pouco mais... assim... como é que eu posso dizer... com um contato mais forte... talvez cobrando um pouco mais dos jogadores... então acredito que talvez se eu tivesse na outra tribo eu teria saído no lugar do Emanuel... com certeza. Sim... entendi. Então... O Fernando assim... porque o seu perfil destaca muito que você é uma pessoa muito comunicativa... fofa... fácil de lidar... Uhum. E... E você, nos votos que você re recebeu, e pelo que a gente está conversando aqui também, você acabou saindo justamente por falta de social, por não Exato. ter aparecido etc. E assim, foi essa questão do emprego mesmo? Teve alguma outra coisa? Você, em algum momento, assim, ai, cansei, não quero dar, dar atenção para essas pessoas, estou cansada, não imaginei que fosse assim. Como é que foi? <risos> Na verdade, foi muito a questão do emprego, sendo bem sincera. E daí já era muito na minha cabeça, sabe? E aí eu meio que tive que dar uma desligada de WhatsApp e afins, porque eu tava me sentindo literalmente, tipo, engolida por toda aquela atenção que eu tava recebendo, todas as mensagens, e aí eu dei uma live E aí uma coisa interessante também que eu vou comentar com você é que no dia da última prova, eu precisei tomar um remedinho para me acalmar, Ai. então eu acabei dormindo durante a prova inteira. Quando eu acordei já tinha rolado, eu já tinha sido eliminada, Feliz. e eu tava assim, gente, onde estou? O que é que está acontecendo? E aí quando eu vi já tinha ido, foi Ai. isso que aconteceu, exclusiva aqui para o, para o seu programa. Muito bem. <risos> Muito bem, não acontece amiga, eu também já dormi em jogo, acho que você não está sozinha, é, mas <risos> enfim, é... E, e, assim, é, é isso, né? Duas novidades muito grandes na sua vida, acabaram tipo, acabou que o, o time não foi o melhor para você, pelo que é. eu estou entendendo. É. É, mas, assim, é, já que foi essa questão, que não foi uma questão de você não se adaptar ao jogo, de você não gostar, de o jogo te exigir ma muito mais do que você estava esperando, já que foi uma questão, tipo, de um momento pessoal que você acabou passando que não estava previsto, Acho que tem tudo para você continuar entre nós, assim. É, jogar outros jogos. Assistir, vai... né? É. Ser plateia, você vai descobrir agora o mundo. Você foi inserida no mundo que tem muitas possibilidades de você se divertir, conhecer pessoas. Uhum. O Rafa uhum. vai, vai te falar sobre Encontrão. Venham, gente, vamos abrir vagas para o pessoal de Tortuga daqui a pouco. Já quero. É, ah, é ótimo. É um, é um evento ótimo para vocês aí do cast que estão assistindo e que não conhecem o Encontrão. A gente faz um evento anual dessa galera, que é o Mundo dos Jogos, é, que esse ano vai acontecer em junho, é, aqui em, em São Paulo, numa cidade próximazinha aqui do, da capital e são quatro dias de muita diversão e é muito legal, é o quinto ano que a gente vai fazer vai ser um ano super especial, então venham que daqui a pouco tem vaga para vocês eu nem sei se eu podia estar tá falando isso mas enfim, já estou entregando Exclusiva. É, Fernanda, assim, mas tá beleza, você não conseguisse se dedicar ao jogo tanto quanto você gostaria, porém é, as pessoas acabam estabelecendo conexões pro jogo você acha uhum. que assim é, tinham pessoas na sua tribo que estavam contando com você e que ficaram prejudicadas com o fato de você não poder se dedicar tanto ao jogo? Você acha que rolou isso? Acho que sim, de verdade. Eu não vou revelar a respeito disso, né? Porque, enfim, detalhes do jogo. Sim, mas sim. É, tinham pessoas contando comigo, sabe? E você. Mas, ah. Eu deixei bem claro para elas o que estava acontecendo. A partir do momento que eu percebi que não ia rolar para mim, entendeu? Eu comentei com elas o que estava rolando. E eu fico feliz de, pelo menos, por exemplo, nessa eliminação que aconteceu, poder ter, talvez, salvo algumas delas, entendeu? E você consegue enxergar a dinâmica da sua tribo? Você consegue ver se tem grupos, se tem alianças já formadas, se tem blocos já de pessoas? Uhum. Mesmo estando, assim, alheia ao jogo, é bem perceptível. E, e você acha que a sua saída vai ser determinante para isso? assim, que, você, que o seu número vai fazer diferença na próxima votação da, da Calico? É Calico, né? Eu, é? uh -huh, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque já ali. tinha uma. Infelizmente. <risos> porque já tinha meio que uma estratégia bolada, né? Enfim, não posso entrar em detalhes. Vocês verão, provavelmente. Bom. bom. Olha só, como a temática da temporada envolve os fantasmas que a gente vai, vai carregar dos jogos que a gente joga, e você vai ver, se você continuar entre a gente, você vai ver que isso é muito comum as pessoas, quando estão comentando sobre as experiências delas em algum jogo, falarem, ai meu Deus, se eu tivesse feito isso diferente, eu, eu, eu não teria sido eliminada, etc. E, e o nosso quadro é, é, é responder essa pergunta, assim, quando você estiver falando sobre a sua experiência em Tortuga, é, qual a decisão que você tomou que você acha que vai te assombrar, assim, na, na sua história quando você for contar dessa desse jogo para as pessoas? Acho que talvez, assim, uma coisa que eu me arrependo, por exemplo... É, sim, sim. Eu acho que eu poderia ter definido primeiro as minhas alianças mais cedo um pouco, porque no começo eu meio que quis abraçar o mundo, então, era muita gente para responder ao mesmo tempo e tudo mais, e eu queria responder todo mundo, acabei não respondendo ninguém direito. Então, talvez ter bolado uma estratégia melhor, porque eu fiquei muito deslumbrada com aquele número de pessoas querendo conversar comigo, querendo saber da minha vida, e parecendo tão amigáveis, tão gentis, entendeu? Eu meio que só me deixei... Como é que pode dizer? Iludir? Não. Não sei, <risos> ah, só fiquei não, é, emocionada é, ali naquele momento. Sim, é. Mas eu acho que faz parte, porque assim, é, acaba que as pessoas são simpáticas porque elas têm que ser, porque elas precisam de aliados, mas eu acho que é sincero também, assim, acho que as pessoas... Sim, acabam, nossa. Assim, é, acho que acabam criando conexões que são bem verdadeiras, assim, sabe? Você acaba desenvolvendo mais também com as pessoas que você tem afinidade, né? Que você descobre uhum. que você tem afinidade. É, você acha, Fernanda, que se você tivesse, bom, ah, não vou ter tempo, então eu vou pegar aqui umas duas, três pessoas, vou focar nelas e vou tentar fazer alguma coisa com elas. Você acha que o seu destino poderia ter sido diferente? Você acha que você poderia ter é, permanecido no jogo é, se você tivesse tentado ser mais assertiva, escolhido algumas pessoas e focado nelas, já que você não tinha tempo, do que ficar tentando fazer social com todo mundo? Sim, com certeza. Eu acho... porque foi algo que eu fiz depois de certo tempo, né? Mas eu deveria ter feito isso antes, porque daí eu teria me poupado muito desgaste emocional. Sim. E então talvez, talvez eu não tivesse me esgotado da forma é, que eu me esgotei. Talvez a sua eliminação até pudesse ter acontecido do mesmo jeito, mas talvez as pessoas pudessem, tipo, deixar você meio de lado, porque você não era uma ameaça, você não estava conversando com as pessoas, então... Exato. Né? Uhum. funcionado de outra forma sim, entendo bom, o nosso próximo quadro como eu conversei com vocês, se chama Las tortugas, e as tortugas são as pessoas da sua tribo nós temos aqui os nove nomes, você vai me falar três números, de um a nove eu vou te falar as pessoas e você vai associar um adjetivo a cada uma dessas pessoas você explica Ai, meu Deus. você explica só se quiser tá, tá. bom? Tá pode bom. falar é... três Fala os três de uma vez. Três, sete e cinco. Tá. Eduardo, Josenias e Joana. <risos> não, não Tá. Começa pelo Eduardo. Qual é o adjetivo do Eduardo? Eduardo, deixa eu pensar. Esperto. Você quer comentar ou vai ficar só no. Só eu no... vou deixar, eu vou deixar no ar. No ar. Mas... <risos> Tá bom. E o Josenias? Josenias. Hum. Josenias. Astuto. A mãe está deixar no ar. Vou. A Joana. Genuína. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente genuína. A Joana. Hum, legal. Então, o Eduardo é o esperto, o Josenias é o astuto e a Joana é a genuína. Uhum. É a Platão deduz aí, o que, que ela quis dizer com isso? O povo da tribo também deduza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver para onde que vai essa, esses adjetivos aí. Vamos ver se teve algum alvinho tacado ou não. Fernanda, <risos> <risos> é, vamos ver. Fernanda, é... Agora é aquele momento que se você acha que tem alguma coisa ainda sobre a sua trajetória, se você acha que tem alguma coisa que você gostaria de ter contado e que eu não perguntei, ou algum momento importante para você, alguma coisa que você gostaria de contribuir ainda, de compartilhar, você pode ficar à vontade. Se não, se você acha que a gente falou tudo o que tinha para ser dito, aí você pode deixar a sua mensagem final para as pessoas. Então, é, eu gostaria de primeiramente agradecer né, pelo espaço, e por ter sido acolhida por vocês de uma forma que foi muito especial para mim, de verdade. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, foi especial mesmo. Eu senti que eu posso ser uma pessoa querida, uma pessoa interessante, para pessoas que são tão diferentes de mim, que vivem num nicho totalmente alheio ao meu. Também achei muito legal, de verdade, o fato de ter um elenco que metade feminino, metade masculino, me senti muito incluída, me senti muito abraçada. Achei isso incrível. Eu acho que nunca tinha acontecido isso antes em outras temporadas. E eu espero que continue assim, que mais meninas joguem, que as meninas ocupem os espaços, entendeu? Que é delas também. E é isso, gente. Muito obrigada por todo o apoio, pelos memes, pelas risadas. <risos> todo mundo me chamando de fantasma. Eu vou puxar o pé. Ah, então, eu amo. É isso, meninos que gostam de jogar jogo de fazendinha, me adicionem. Ah, não, não dá o recado aí, Fernanda. <risos> Fernanda, da minha parte eu também queria te agradecer pela companhia, pelo bate-papo, foi uma delícia, foi legal saber também o que é estava... Que para a plateia acho que vai ser importante saber também sobre essa esse rolê que acabou acontecendo com você, acabou não te não te permitindo dedicar tanto ao jogo, para que as pessoas entendam também que não foi uma coisa que foi vontade sua, que foi uma, uma, uma circunstância mesmo, e eu espero realmente te ver em outros jogos, espero que você fique com a gente, a gente é muito legal mesmo, é... e é isso, eu, eu, eu endosso o recado da, da Fernanda para que mais meninas venham jogar, a gente adora quando quer tem muitas meninas. É, realmente, tinha muito tempo que eu não via tantas meninas num cast do VD. Não sei se já teve um cast com tanta, proporcionalmente tão pareado. É, e que as meninas da temporada possam fazer um jogo lindo, que possam fazer um jogo justo, que os meninos também arrasem, e é isso, gente. Ó, para você que acompanhou a gente até esse momento, vamos ver qual vai ser a repercussão dessa entrevista da Fernanda na tribo, se os adjetivos dela vão dar o que falar, se as informações que ela deu sobre a divisão na tribo vão fazer, vão acender as anteninhas de alguém, vamos ver <risos> como é que fica isso no próximo CT da Calico e espero vocês nos próximos episódios aí do nosso jogo um beijo pra todo mundo, até o próximo Chá tchau tchau tchau gente <risos> eu não consigo parar a gravação